Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, se vai nos ver mais tarde, né? Estamos aí no, no Facebook, você pode, é, no YouTube, né? Você pode nos ver a qualquer hora é melhor do que ver no Facebook, é onde cai toda hora, né? E no Facebook basta, no, no YouTube basta você se inscrever tá? Né? E se você também se inscrever para receber o nosso boletim, o boletim diário, né, que vai por e-mail e que também vai por zap zap. Enfim, vocês sabem que estamos em todas as mídias e que precisamos de vocês. Né, precisamos da contribuição financeira de vocês para continuar fazendo esse jornalismo alternativo, esse jornalismo que busca um olhar crítico da nossa realidade. Crítico e criativo, como dizia o nosso querido e saudoso Paulo Peire. Até daqui a pouco. De novo com o professor Ladislao Dobo, insigne professor de economia, que requisitado no mundo inteiro aí para esclarecer os problemas que a economia mundial está atravessando. Na, na, no no bate-papo anterior, nós. Conversamos e ele demonstrou que esse modelo não leva a lugar nenhum. Isso me fez lembrar né, que esse Paulo Guedes, que está no comando do, do super-ministério da economia, é só ele que faz proposições né, de, é, de política econômica e de medidas econômicas, política monetária, fiscal e, e, e, e cambial, né? não tem alternativa nenhuma, só o pensamento dele que vale. E lembrando que ele serviu a equipe de Chicago do né? de formandos pela escola de economia de, de Chicago e do regime ditatorial Chicago. genocida do general Augusto Pinochet. Então, o, o Guedes serviu a, trabalhou na equipe econômica do Pinochet e implantou tudo isso que ele está implantando aqui lá. Lá é que ele aprendeu né, essas maldades todas. E, pouquinho antes de, de o Chile entrar numa convulsão social, o Guedes ainda estava dizendo que o modelo, né, o modelo do êxito do liberalismo é o Chile. Né, e nós estamos vendo a grande falácia. Né? O Chile é modelo exatamente do fracasso dessa economia Muito liberal possível. Olha deixa eu mencionar primeiro da, da importância dessa iniciativa nessa entrevista que a gente está fazendo uh, sem os exageros do Paulo Canabraba não Rodo o mundo tanto tá assim mas eu acompanho várias uh, uh, economias e como os interesses que estão articulados em torno do, dos bancos, da grande mídia comercial, de uma parte do jurídico, uma parte do do, do Congresso gerou-se essa, essa máquina uh, uh, política, uh, que gera uma população deformada, desinformada, esse tipo de iniciativa, como essa aqui, é extremamente importante. Então, eu prestigio. Se, se vocês podem pegar no meu blog, no doubor.org eu escrevi como eu me informo. Uh, não que você tenha que seguir, mas eu, como me perguntaram, eu elequei, olha, você pode pegar para ser informado no plano internacional, você pode pegar o Guardian, que é de graça online, você pode pegar uh, aqui no Brasil uh, o IHU, uh, o 247, o Carta Maior, uh, você tem um conjunto, né, o, o próprio uh, Diálogos aqui, você tem hoje um conjunto uh, de pessoas, são mais de 280 organizações hoje que estão trabalhando uh, com recurso financeiro limitadíssimo, mas aproveitando essas novas tecnologias para gerar uma informação decente. Certo? Não são jornalistas tal mandado que estão repetindo as bobagens que mandam eles falar. Certo? Então, esse, esse, esse tipo de esforço é extremamente eh, importante. Esse pequeno texto, como eu me informo, você pode pegar no meu blog, vai te ajudar a ver quais são as fontes internacionais eh, confiáveis e, e você se orientar. Não precisamos muito uh, formar a, uma compreensão uh, entre as pessoas. e uh, Esse é o esforço que, digamos, eu, a gente acompanha o Paulo Cano Brava há quantos anos né, enfim, nesse, é, nesse esforço. Deixa eu voltar ao, uh, ao Guedes. Né? A realidade é que o sistema que está sendo implantado, do, desse neoliberalismo concentrador de renda, ele é, hoje está sendo rejeitado é, por toda parte. Né? Nós estamos no, no, no sistema, é, nós somos dos últimos aqui que ainda estão dependendo da escola de Chicago, coisa do gênero, é, quando a tendência geral... É, é sair disso. Nós vamos entrar porque mostrar, inclusive, que as grandes corporações mundiais é, estão saindo dessa, é, deste, é, deste modelo. Deixa eu lembrar o seguinte, o, o Paulo Guedes não é só que ele se formou em é, é, é, é, Chicago, é, ele é cofundador do banco BTG Pactual. O BTG Pactual tem 38 filiais, eu peguei no é, enfim, é, na mídia, enfim, coisas, em particular no valor econômico, né, a estrutura, ele tem 38 filiais em paraísos fiscais. Para que é que um, um banco tem é, 38 filiais em paraísos fiscais? Custa um pouco de dinheiro. Isso só se ressentabiliza se você assegura evasão fiscal, o fluxo de dinheiro de corrupção, e lavagem de dinheiro de diversas atividades uh, ilegais. Quando você tem 38 filiados em paraíso fiscais, os volumes uh, nossa, são significativos. Nossa. Né? Nossa. Esse banco, o BTJ Pactual, é né, um banco basicamente de correntista, essencialmente que eles chamam de asset management, né, é gestão de fortunas. Né? Uh, lembrando que uh, uh, lá fora o Brasil tem, ou tinha em 2012, são levantamentos do Tax Justice Network, confiáveis, tinha 520 bilhões de dólares, o que dá 2 trilhões de reais, o que dá mais ou menos um terço do PIB. Né? Não, e o trilhão é, é, é mais... É mais que o trilhão que o Guedes quer tirar do povo para pagar as contas é, é dele. Muito mais, é muito mais, e o trilhão é em 10 anos, e isso aqui está é, tá lá. São gente que não só não reinveste certo? o dinheiro, como sequer pagam um imposto, pagam lá fora e fazem aplicações uh, no sistema uh, especulativo uh, internacional. Né? Isso, obviamente, não, uh, uh, não, uh, não funciona. Né? Agora, na cabeça de uma pessoa que passou a sua vida fazendo especulação financeira, comprando esses papéis, vendendo aqueles, acompanhando as bolsas, está achando que isso enriquece uh, o país só se ele quer se convencer realmente. Né? Porque isso enriquece os especuladores, né? não enriquece. Uh, né? Eu tive um, um, um aluno que chegou a ser presidente do Banco Central, né? e, ele me, que agia no, no mercado de, de capitais, e dizia: professor, é o seguinte, mercado de capitais: ou você está dentro do sistema, você ganha rios de dinheiro, ou você é uma pessoa de fora que chega e você é depenado. Né? Na verdade, a massa da população está sendo depenada uh, por esse processo. Aqui tem uma, uma falha radical e profunda uh, de compreensão mais elementar, quer dizer, você tem que pegar os recursos e transformar em coisas úteis, é tão simples assim. Agora você, por mais que você faça ginásticas financeiras e super tecnológicas, coisas assim, você não vai resolver nada. Se você não investe na educação no futuro da população, você não vai ter progresso tecnológico, você não vai ter desenvolvimento. Se você não investe em saúde, você não vai ter gente saudável, você não vai ter capacidade de trabalho. Curiosamente, no Brasil, investimento em tecnologia, em educação, em conhecimento, investimento na saúde, na cultura, essas coisas, é visto como gasto. agora quando quando eles fazem especulação, eles dizem, não, nós temos produtos financeiros, como se estivesse produtos <risos> tendo algo. Então, isso aqui é, eu lembro de 1984, né? tinha o um, um double speak, né? tinha um, <risos> os, os termos eram sempre, é, sempre invertidos. Né? O, a, a, a repressão era chamada de segurança e por aí vai. <risos> né? <risos> então, isso, isso é o lado do. Do, do Paulo Guedes e mais do que do Paulo Guedes, né, de um conjunto de gente que tem, é de certa idade uh, e que viveu o chamado milagre econômico da era militar, quando se concentrou a renda nos mais ricos e gerou essa classe média que na época comprou carro, apartamento, coisa do gênero, durou 4 ou 5 anos e, e esfriou. Agora, eles estão achando que isso se repete, isso não se repete. A única maneira de você dinamizar a economia é Ampliar a base de consumo, consumo direto, as compras, e consumo indireto, uh, os, uh, o acesso uh, a bens coletivos, é, a bens públicos. E, né? veja, veja o seguinte: que essa época que você falou, que todo mundo ganhou dinheiro e que o Brasil era a sétima potência industrial. E era todo e, estava, o mundo lá de cima. É, e, e, e tinha mais estatais do que a Rússia, alguém brincou dizendo. Toda a estrutura de, de grandes empresas era estatal né? e, e essas empresas reinvestiam na infraestrutura do país. Hoje, eles estão acabando com toda a possibilidade do país produzir. Veja, se você é, é, entrega o, o, o petróleo, né é, Aí você diz, ah, conseguimos com isso reduzir um pouco o, uh, o déficit. Meu, você está descapitalizando o país. Ah, você, você está tirando o dinheiro do, do futuro do, do... Como disse do o, Requião, o Requião, você lembra o Requião? Ele disse, é, um é. trilhão de isenção de impostos. Sim. Um trilhão. É, é surrealista. Quando você uh, deixa queimar a Amazônia e, e, e levar madeira e coisas do gênero você está vendendo o futuro do país. Né? Aliás, a Amazônia é uma coisa interessante porque as pessoas não entendem que o mercado de commodities é um sistema mundial. Na Amazônia, qual é o interesse internacional, não as grandes declarações de ambientalistas, coisas do gênero, mas o interesse real das grandes empresas de commodities que né? Elas são interessados na Amazônia, na madeira, na soja, na carne eh, e na mineração. Certo? Como é que funciona isso? O mercado mundial de commodities são 16 grupos basicamente, quase todos na Suíça. Certo? Teoricamente, nós, nós exportamos nossa, nosso minério de ferro para a Suíça, porque são, são empresas de commodities, chamadas traders, né? que fazem intermediação, evidentemente, no fim, esse negócio vai para a China, né? mas formalmente em termos de gestão comercial, ou seja, nós organizamos a exploração da Amazônia em torno desses eixos econômicos em coligação com os grandes traders internacionais. Agora pense o seguinte, os interesses da madeira, os interesses da soja, os interesses das grandes empresas que vendem agrotóxico para produzir a soja, os interesses das mineradoras, os interesses da carne, todos esses, eles aparecem, em última instância, coligados, porque como é que funciona? Você extrai a madeira, empobreceu aquela região, você faz a queimada, arranca o resto, como se incorporou cinzas no solo, é potássio, gera algumas safras de, de soja. O solo é limpo, excessivamente quimizado, chuvas torrenciais sem a processão da floresta, o resultado só pode funcionar para a pecuária extensiva, que é o um modo técnico que ele chama subutilização da terra, você solta gado ali no meio. Mas em termos políticos, isso articula o interesse da mineração, da soja, da, da carne, dos grandes, do, do, do, do agrotóxico e da madeira. E se você olhar, só esses grupos têm maioria no congresso. E aí você libera né, o desmatamento da Amazônia. Na realidade, com discurso nacionalista, nós dizemos nós vamos entregar a Amazônia para os interesses internacionais, né, que, são, que são os grandes é, é, traders. Né. Então, essa compreensão de como se articulam os grandes interesses econômicos para deformar o próprio processo político é, é, é importante para a gente entender o processo. Veja que o Guedes coloca em, em cada área vital, estratégica, um financista. Da, da, né? Quem está dirigindo a Petrobras? Né? Um financista. Com que objetivo? Acabar com a Petrobras. Quem de, é, é que nem aquilo de bom, a, a, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Quem, Não, quem, quem é a ministra tem, da tem, agricultura, em, a ministra do meio ambiente? A raposa entende de galinha tem que Você entregar para o sistema privado Tem que entregar para quem, para quem entende <coughs> Mas basicamente você, é só você juntar né? Vamos estar vendendo agora a venda internacional do, do solo né? Que é solo com água Que é uma realidade hoje no planeta certo A entrega da Ibraéria que entrega da capacidade de inovação tecnológica nossa é um escândalo dramático. Né? A entrega do, do petróleo é comprometer o futuro. Veja que a fórmula que tinha sido negociada no, no, no governo Lula, ou seja, você manter a apropriação federal do petróleo e usar o, o, os recursos gerados para avanços sociais e avanços tecnológicos, era uma fórmula que funcionava, que é transformar essa riqueza que acaba, enfim, certo? Em, eh, eh, em transformações econômicas de, eh, de longo prazo. Né? Na verdade, é o seguinte, o, o conjunto desse sistema eh, que a gente está aplicando é um sistema eh, antigo, digamos, de vão fazer o Estado mínimo, vamos concentrar renda em cima, vamos gerar recursos eh, financeiros, eh, vamos eh, nos concentrar exportação de, de bens primários de commodities, isso é século passado, né? é passado. Os, os países hoje não funcionam assim e eu viajo, eu conheço o Canadá conheço a China, fiz vários trabalhos lá conheço a... a ah, trabalhei sete anos na África, trabalhei em vários países fui consultor do secretário geral da ONU, fazer esses levantamentos né? e uh, e olha, é só, é só ter bom senso tá? é só ter bom senso quando eu olho, por exemplo, o sistema financeiro na China, né? os chineses têm o Bank of China, que é o tipo de Bnds deles, que assegura investimento de infraestruturas, né? os grandes investimentos estatais, as grandes empresas estatais, elas têm banco próprio, então o circuito financeiro é interno, né? com controle do governo e o negócio não, não vaza como, como, como vaza aqui. E o grosso do sistema financeiro é radicalmente descentralizado cidade por cidade. Curiosamente, como se dá na, na Alemanha, o que você mencionou, Sparkassen, né, as caixas de poupança locais, o alemão não coloca dinheiro no banco, coloca numa caixa de poupança municipal certo? e a comunidade decide em que, que se usa o dinheiro das poupanças. Aqui não, eles colocam no, no, no, no banco, o banco compra títulos do governo que vai drenar os nossos impostos, ou então eh, manda para o exterior em pares fiscais, ou então entra na especulação eh, financeira. Né? Esse sistema simplesmente não, não funciona. O que eu queria trazer com muita força é o seguinte, o, o setor financeiro não é uma área, é uma dimensão de toda a atividade. Se você quer fazer educação, contratar professores, construir uma escola, o que seja, você precisa dos recursos. Se você quer fazer saúde, é mesma coisa. Se você quer aprender você enfim, é uma dimensão de todas as atividades. Então, se você coloca o dinheiro nas mãos de grandes especuladores que brincam com papéis e põe dinheiro lá fora, o negócio não vai funcionar. Você tem que pensar o seguinte: tem recursos públicos. Esse recurso público a gente vai orientar em função, por exemplo, de saneamento básico, desenvolvimento de transporte eh, eh, público, desenvolvimento de eh, de proteção ambiental e coisas do gênero tudo que tem efeitos multiplicadores. E eu vou eh, eh, montar um sistema tributário de forma a que as grandes fortunas tenham interesse em investir na produção, eh, porque... Ah, o uso de capital especulativo é fortemente taxado né? e você vai favorecer um conjunto de regulação, por exemplo, para ter alimento com menos agrotóxico, o que vai gerar menos doença, o que vai gerar menos gastos com esse processo, enfim, não tem como, você tem que ter gente tecnicamente capaz, que esse governo não tem que possam orientar o conjunto. O né? Getúlio né, fez isso, ele pegou o dinheiro do, dos cafeicultores né, e aqueles que já tinham quebrado, que transformou cafeicultores em industriais. Da, que as primeiras indústrias foram o capital do café. Você sabe, você sabe que uma transformação muito interessante é a seguinte, é que na primeira guerra mundial, é, com a crise do sistema de comércio internacional uhum. não tinha para onde exportar o café. Então, essa gente que tinha esses estoques de, de café é, pensaram, Bom, não está dando para vender, o que, é que eu faço com o meu capital, com o com, com meu dinheiro? Mas, ao mesmo tempo, como estavam interrompidas as importações, uma série de coisas que a população comprava... Deixaram de comprar. Deixa de comprar porque não tem, ou seja, o pessoal do café entendeu, olha, o café não está dando para exportar, mas tem um monte de gente precisando de camisa, de roupa, de sapato, isso aqui. Vamos transformar para isso aqui. Então, na realidade, governo, para mim, é justamente organizar os diversos interesses de maneira que se concentrem no avanço científico, tecnológico e produtivo do país. Pois é, isso aí. Que além, pessoal? Esse é o Ladislau Dovo, que está com a gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ele é fundador dessa revista, Diálogo do Sul, né? da qual nós estamos pedindo apoio para você, para gente poder continuar né? denunciando as coisas, falando o que a grande mídia eh, não fala. Né? Você veja, por exemplo, nós, a crítica que ele fez à questão do, do, da política chilena. Né? Toda a mídia brasileira né, dava aquilo como um modelo de êxito. Então, a, a, essa crise, né, esse buraco que nós estamos enfiando, tem também né, uma grande responsa responsabilidade da mídia, dos meios de comunicação. E, em parte são interesses e em parte é burrice. Né? E, então, o, nós vamos encerrar mais esta apresentação, mas temos ainda uma outra, porque esse papo está muito bom. Né? Então, vamos continuar conversando sobre a economia mundial. Como o professor Ladislau, não deixe de nos perseguir no Twitter, né? no Instagram, né, curta a gente no Facebook, porque cada curtida dessa ajuda a gente a, né, a, a ter mais audiência. Né, e inscreva-se né, no YouTube também para assistir a gente lá com mais conforto. Isso aí, até, até logo mais.